Estamos hoje com a Adriana Chai, Chapacheque. Chapa a Adriana, eu conheci a Adriana é, nas Câmara de vereadores de Mafra. A gente já tinha ouvido falar de você, Adri, é, em redes sociais e tudo mais, sobre a situação que aconteceu com você é, sendo diretora do Colégio Avencal do Saltinho. Como é que é o nome lá do colégio? Escola Municipal de Educação Básica Avencal do Saltinho. E você foi quantos anos, diretora Ladri? 14 anos. 14 anos. É, você comentou comigo que até a tua família que fez uma doação do terreno. Foi. Porque eu, eu iniciei, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Então, eu trabalhava no paiol da casa da minha mãe. É, aí, foi... Uma... Primeiro, a gente iniciou uma escola bem velha, cedido pelo Estado. Mas estava muito precário, então não tinha como utilizar. Nós passamos a trabalhar num... Eu digo rancho, que era um rancho, um local lá. Depois a mãe construiu um paiol e eu dei aula ali por um tempo. Aí a mãe doou um pedaço de terreno para que fosse construído o pré-escolar Evaldo Chaikoski. Ela levou o nome Evaldo Chaikoski em homenagem ao meu pai, né? Então, dei... De, mas, Adri, assim, voltando assim, é, quando criança, você tinha, teve se, essa doação do terreno e tudo mais. Você acha que isso que te direcionou para a área de educação? Não. Não. Eu sempre me identifiquei muito, adoro criança, uhum. todo mundo que me conhece sabe que se eu ver um bebê eu fico bem maluca pra pegar, eu adoro o nenenzinho, é, principalmente a educação infantil, é o que eu mais me identifico com os, as crianças menores, né, e nós somos em sete irmãos, dos sete, quatro são professores, ah. e eu sou a mais nova, então é uma coisa que veio de família, sabe, aquele... É o dom, é o gosto, né? Tá lá. Você era professora de que matéria Eu era? Quando eu iniciei a é, educação infantil. Geralmente, eu fiquei um ano que eu trabalhei no ensino fundamental, mas eu sempre fui professora de educação infantil. E como que foi, assim, você, pelo que você me falou, você casou novinha, com 18 anos. 18 anos. Tinha feito 18 Fiz anos. na e... sexta-feira 18 anos e no sábado eu me casei. Você teve uma, a perca do seu pai muito nova. 15 anos, perdi meu pai. Teus irmãos eram novinhos, assim, a tua mãe que teve que... Eu, os meus irmãos já... Não, eu, eu sou a mais nova, né? Quando o pai morreu, eu tinha 15 anos e dois irmãos estavam estudando em Joinville, fazendo educação física. Um morava em, em Florianópolis, ou Rio de Janeiro... Não, ele morava no Rio de Janeiro na época. O outro morava em Brasília e as minhas irmãs moravam ali por perto. Mas, então, a família é bem esparramada. Bem então, desse, assim, o pessoal saiu do lado avental saiu pra estudar. e foi a é. luta. Foi. Tua mãe é, que, é aquela mãe, que, que fez é, o filho para os filhos pro mundo. Pro mundo. Chorava. Ela conta quando o filho mais velho saiu. Ela chorou bastante, que era a primeira vez que estava, pense, na época, isso há quantos anos atrás? Bem mais de 60, né? Uhum. É, um filho embora. Ele foi para Brasília. E como que ele foi para em Brasília? Ele foi para servir. Ah, não. Né? Foi no quartel no e depois casou e ficou por lá. E agora até hoje está lá. Agora ele voltou. Aqui para Mafra. É, há uns dois anos atrás ele retornou. Aham. Mas é, ele sempre morou lá em Brasília. Qual é a diferença para você? assim, Você sempre foi da localidade Caldo Saltinho. A gente sabe que o pessoal, muitos, teve muitos. A gente diz esse do rural, né? Que o pessoal veio do interior para a cidade. Muitas famílias aconteceu isso? Bastante. É, porque a agricultura também é uma coisa bem difícil, né? Quem não tem muita terra. Não, não tem muita opção, é o fumo, né? o, o, o cultivo do tabaco. Porque para outros cultivos você tem que ter mais terra. E as famílias são mais carentes, é comp... não são todas, né? Lógico que a gente tem assim um nível bom, pessoas bem estabilizadas, mas que vive maior parte do próprio tabaco. E você escolheu ficar lá? Escolhi, eu quis ficar lá. Até meu esposo... É... Eu tinha o meu primeiro filho, ele queria vir morar para a cidade, eu não não quis. Ah, Dede, você começou é, sendo professora do ensino fundamental, do da educação infantil, da educação infantil, e chegou um momento que as pessoas ali da localidade pensaram assim, ou você que disse não, eu vou ser a diretora da minha escola. Eu recebi um convite, né? Eu recebi um convite na época era o Jango, nosso prefeito, né, para ficar como como gestora, e aceitei, dei conta do recado, tanto é que fiquei por 14 anos, como já falei na Câmara de Vereadores, muitas administrações, sempre mantive o mesmo jeito, é, publico, quem me acompanha nas redes sociais sabe, né, que eu sempre publico atividades da escola, gosto muito de passar, gostava muito de passar o que a gente vivia lá dentro, que era uma grande família, é, e a minha família. Minha família é o meu tesouro, né? Que são em tudo, eles são parceiros para tudo. Se é para brigar, eles estão junto comigo, se é para fazer brigar no bom sentido, né? Mas sempre muito parceiros. E trabalhando, sempre sendo muito humana, tanto é que as homenagens, eu recebi muitas homenagens de professores que trabalharam comigo, estagiários, ex-alunos, que sempre me conheceram do mesmo jeito que eu sou. Né? Como pessoa eu não mudei. Mas e você acha assim que na época o prefeito Jango, qual foi o motivo que ele disse não, eu vou colocar a Adriana de diretora? Pela Eu já era assim, a... já via né, o amor que a gente tinha pela escola. E eu também tinha, é... na época, nós já éramos uma família que estava assim mais nas redes sociais. Por quê? Porque o meu cunhado foi candidato a vereador. O, o irmão do meu esposo. Como o é, é o do meu esposo, Álvaro Chafasheque, Popular ah, Banha. Ah, e ele foi ah, muitíssimo bem votado. Uns um 600 votos ele teve na região ali. Olha, a gente, a nossas comunidades são pequenas, O um vereador conseguiu... Candidato a vereador, ele não se elegeu. Consegui 600 votos, olha, tem que tirar o chapéu. Ah, na né? época, sem dinheiro, rede social, não existia tanto como existe hoje em dia, o, né? Aquele negócio de bater casa por uhum, casa Então ele, ele o, o prefeito conhecia esse lado da gente de batalhador. Ah, entendi. É, eu já, já conheci que a gente era assim, sempre buscando algo de bom para a comunidade, não só para a escola. Nós já batalhamos pelo posto de saúde, a gente sempre teve a frente junto com o pessoal da igreja, sempre ajudando no que fosse preciso na igreja também. Adri, o que, que você diria, assim, eu, Adriana, fiz... Isso pela minha localidade, pela minha escola. Algo que você conseguiu, que você pensou, nossa, foi muito difícil, foi muito batalhado. Nossa, as reformas da escola, é, ampliação. Quem viu a escola há anos atrás e quem viu a escola hoje, quem vê a escola hoje, sabe a diferença que existiu, o quanto ela cresceu. Nós tivemos, é, foi, foi dado a verba depois, por algum motivo, não lembro bem na, na, o porquê, é, não, não vai ter mais a verba. Corremos atrás, não. Se a verba a gente ganhou, a gente vai ter reforma né, para reforma de telhado, para ampliação. Então, isso são conquistas de anos, de batalhas. E o, me, o mais importante de tudo, eu acho, que o que é a gente ver o futuro dos nossos alunos. A, a criançada que tá, sai dali, eles saem bem instruídos. Né? Porque os professores dão o melhor. Adri, e assim... É, quem era a Adriana a diretora? Para os professores e para os pais. É sempre fui bastante humilde, sempre. Tanto é que eu nunca quis ser superior com roupa de diferente. Vamos começar pela roupa. Eu não, eu sempre era igual. Quem chegasse lá tinha que perguntar à diretora, porque eu era sempre igual a todas. Nunca andava lá não. Eu era normal. Eu era porque eu sou professora. Para os pais, amiga porque sempre assim eu já tive muitas situações de mães chegarem chorando conversando comigo eu sentar de pais eu já tive que resolver situações às vezes até familiares é, sempre acolhi eu podia estar com a mesa cheia de trabalho nem que eu ficasse até 6 sete horas da noite lá na escola mas eu sentava com esses pais e dava atenção independente do que eles precisassem muitas vezes era assunto particular mas eu sempre ouvia eles precisavam desabafar e eu tava com, ali, né? Uma pessoa Toma com mais tapa. conhecimento, às vezes, para tirar é. dúvidas. Você tem algum aluno que você lembra, assim, ou que se destacou, ou que foi embora, ou que a pessoa tinha muita dificuldade e conseguiu vencer? Ter, tem, né? A gente não... Assim, por crianças que te marcaram. É, muitas crianças me marcaram. Até eu tenho um aluno que falou, assim, falou do meu sorriso, né? Ele fez uma homenagem, ele me disse assim, do meu sorriso, que nunca me viu triste. Foi um aluno que se destacou, que tá levando a vida dele assim, de uma maneira, né? sendo professor, né. Tem a Karen, a Karen sempre, ela faz muitas homenagens para mim também, porque ela foi, é, ela hoje é bombeira voluntária. Nossa, muito legal as homenagens que ela faz, é tão bom a gente ouvir isso, sabe, aquela aquele carinho. Então, é sinal de que eu deixei um pouquinho do meu perfume. Com certeza. Né? Claro que não sou perfeita. Claro Sim. que pode ter alguém que não gosta Alguém que de não mim. gostou lógico, que você puxa a orelha né? demais. Eu já fiz denúncias, eu já tive que fazer a aconselho tutelarem. Já fiz então lógico, não. Você lutava não sou pelos das... direitos das crianças. Dos alunos, sempre pensei nas crianças, nem que isso me trouxesse problemas. Uhum. Né? poderia cruzar meus braços mas eu não conseguia ser assim se eu tava ali eu tinha que fazer e em relação às crianças com dificuldade de aprendizado com dislexia uhum. ou autismo ou, é, é como que vocês faziam lá na escola a gente sempre teve muito apoio do, do ae né então em situações assim que a gente tinha dúvidas ou uma criança estava com muita dificuldade a gente chamava a gente tinha o apoio do ae até nós temos alunos que têm segundo professor né, que é o estagiário né, no caso e a gente sempre correu atrás, mesmo de, de fonodiólogo, se precisássemos. Até a gente tem algumas situações, até eu tenho uma mãe que conversa comigo sempre, olha, ele vai conseguir a fonodiólogo agora novamente, vão chamar. Então é, é gratificante de pouquinho em pouquinho que a gente consegue, para aquela família é muito importante. E para aquela criança nem né, se fala. E né? tem muita dificuldade né, das pessoas aceitarem a criança com algum problema. Alguns, sim. Os pais não aceitam alguns já teve um caso de não aceitar assim que que até para a mãe compreender né que não era normal naquela idade a criança estar tá naquela fase já tinha que estar tá adiantado mas são coisas assim particulares né de cada de cada família então é, a gente, então a gente não eu pode tenho falar meu né menino é dislexo. Uhum. meu meu caçula é dislexo. então é, a gente acha que é preguiça a gente acha que a criança uhum. é, ah não quer estudar é preguiçoso eles são muito desorganizado é, a gente vê assim, que a gente tem que auxiliar, porque eles não guardam uhum. o livro, eles não colocam o livro. Ali vai mostrando os sinais da dislexia. Por isso que é importante que as turmas sejam é, separadas, não multisseriadas. Porque mesmo que sejam turmas pequenas, isso foi uma batalha de anos da gente na escola. Uhum. Mesmo que a turma seja uma turma pequena. Por exemplo, 10 alunos, ah, são só 10 alunos, mas se você junta 10 mais 10... O professor tem que se dividir em dois, até mais, porque nesses dez ou nesses 20 tem aquela criança que tem a dificuldade, né? Tem aquela criança que precisa do teu apoio, uhum. do e... apoio do professor e nada substitui a presença do professor. Nada. Eles se sentem burros, eles acham que as crianças, é. eles viram chacota às vezes das crianças, apesar... A de... chacota, eu acho assim, o é, que vem muito das situações que a gente, que eu é, presenciou, na escola ali, que o grupo presenciou. Nunca teve a chacota, porque a gente sempre é, trabalhou muito a humildade, o respeito mútuo, sabe? E, eles acolhem, mas isso vai muito de uma gestora, de uma professora. A pessoa tem que correr atrás, tem que procurar meios da criança compreender a importância de um respeitar o outro. Adri, por que que você acha? Agora vamos entrar ali na, na reunião da Câmara. Eu fiquei assim, nossa, não assustada, assustada no bom sentido porque eu vi é, muitas pessoas, até clientes meus lá da farmácia, a gente tem bastante cliente lá do Avencal do Saltinho, e eu vi assim a galera em massa, eu nunca tinha visto isso. É, eu achei assim, meu Deus, quem é essa Adriana? Como que ela conseguiu? Você organizou ou o povo Nada. chegou? Nada, eu nem tava aqui, eu tava na praia. Eu, é, eles fizeram até, eu fui questionada, que era para eu acalmar o povo mas mais do que acalmar do que tava dando mais barraco é? porque eu falei no dia que eu fiz a reunião é, eu não, não quis dizer que eu fui eu saí de licença não era verdade Sim. porque eu fui convidada a ficar né? como eu já falei não é segredo para ninguém que eu é, em estou em processo de de aposentadoria mas eu fui convidada para ficar e como eu me identifiquei muito com o trabalho da Jamine da nossa secretária nós éramos bem parceiras assim sabe o nosso trabalho era muito bom juntas e a equipe eu não eu não consigo fazer nada sozinha minha equipe é maravilhosa né? ninguém consegue fazer nada sozinho desde motorista merendeiro faxineiro estagiário professor é uma equipe com certeza né e é o amor pela profissão o amor pelo aluno que faz com que a gente é, tenha que, que gente se destacar. Essa né? E eu não estava nem aqui, então eu não sabia ao certo o que estava acontecendo. Por e que... eu podia perguntar para os pais, eles não me falaram em momento nenhum. Você acha que foi pelo teu grande trabalho, aquilo assim, te deu forças e mostrou assim, meu Deus, o que, que eu fiz na comunidade? É. Eu, até, sentido, não, não eu até falei para meu esposo, disse assim, meu Deus do céu, será que eu mereço tanto apoio? É. Né? Por mais que a gente tenha feito, às vezes a gente acha que fez algo errado, mas não, o eles me apoiaram. Sem querer né? Alguém, né? E mesmo, às vezes, eu tive que dizer, não, não pode. Não é assim que funciona. Quantas vezes a gente precisou fazer isso? Uh -huh. né? não, é, assim, não é só um mar de rosas. Não, Nunca a vida não é. Nunca é só um mar de nada, rosas. Nada, por mais que a gente ama né? é a profissão, Você tem que colocar desafios. sempre o sim, o certo ou o errado, o aluno sim. que está lá... Não tá se comportando direitinho, apesar que as nossas crianças são maravilhosas lá. Mas sempre existe. Aqueles tem que dar um chega para lá. Agora deu. Né? Agora deu, agora basta. Então, foi assim, um momento de muita alegria para mim. Eu falei, eu, eu chorei muito naquela primeira semana. Não porque eu tava saindo. Eu já tava preparada para sair. Porque eu já era para ter saído. Mas pela maneira, né? Foi assim... Foi um, uma maneira que doeu, né? machucou o coração. Você com 30. Olha, em, em setembro eu completo 33 anos de profissão, não são 33 dias, não são 33 meses, são anos. Eu dediquei minha vida, meu marido sempre brincou que ele ia fazer um paiózinho, fazer um paió, você já dorme lá atrás, fazer um barraquinho lá, você dorme lá na escola, porque às vezes eu saía. Em épocas que a gente tinha alguma festividade, festa e dança, que era maravilhoso os nossos maravilhosos nossos festidanças lá na escola, meu Deus, a gente se dedica de corpo e alma. Então ele dizia assim, ah, eu vou fazer lá uma, uma, uma um paiozinho, você já fica lá na escola, né? Brincava comigo, né? Porque eu saía em casa nem cuidava quase da minha casa. A gente mais convivia com pessoas da escola. Do trabalho, então né? eu acho que foi o, esse amor e essa simplicidade que eu nunca fui mais que ninguém. Eu sempre fui igual a todos, né? igual aos professores, é, igual às famílias, sempre acolhi, não, me, não não, existiu diferenciação entre pais. Todos, para mim, sempre tiveram o mesmo, eu sempre tive o mesmo respeito. Criança, para mim, todos eram sempre iguais, tanto é que lá eles me chamam de amãzona, né? Eu sou a mãe, que eu era mãe, eu sempre falo assim, que no momento que eles estão na escola, eles são meus filhos também. Uhum. É como se fossem meus filhos. Eu faço pelos filhos... Eu fazia pelos filhos dos outros o que eu queria que fizessem pros meus. Adri, com tudo que aconteceu na sua vida, o que que você diz Poxa, talvez eu errei nesse sentido. Eu poderia ter feito algo diferente. Ai, se hoje eu parar para pensar... É. é... Eu pequei um pouco com a minha família. Uhum. Sabe, assim... É no início eu nos primeiros dias ali que tudo aconteceu eu chorei muito porque eu dizia que eu deixei muitas vezes meus filhos de lado meu marido de lado apesar que eles sempre foram muito parceiros mas será que valeu a pena nesse sentido eu prejudiquei né eu deixei de estar presente em alguns momentos da vida deles para estar lá na escola mas Adri eu acho que todo mundo é assim Sabe, é. todo mundo que ama a sua profissão, a gente ama a nossa família. Mas chega uma hora que tem um problema lá, puxa, mas eu não posso deixar a escola. Uhum. nem eu lá na farmácia, eu não posso. A gente acaba e a Fazendo gente isso. pensa. Tem até aquela música do Titãs lá, o Epitácio, né? Que é, agora eu não me lembro bem certinho a letra da música, ele fala, eu poderia ter hum, amado, sei. mas... Uhum. Aquela música eu acho que vai muito pra... Casa! Casa! Casa é com a gente, as mulheres, não digo que os homens, mas assim, nós, assim, quando nós amamos, eu acho, assim, tantos homens também, a gente se dedica, assim, muito. Porque daí uhum. a gente é mãe, mas a gente é professora ou é, trabalha no comércio, tudo. A gente faz, porque o que, que a gente acha? Que a realização nossa é um exemplo para os nossos filhos. Eu penso Isso assim. Mesmo. Eles Isso vão que eles ver, falam. Né? Eles uhum. vão ver como a mãe foi guerreira, como a mãe... Se não teve, Deus tá vendo o reconhecimento. É, é divino. A comunidade tá vendo o reconhecimento. A comunidade foi o presente que eu recebi. Isso. A comunidade foi o presente que eu... Foi, foi é, a amostra de como é importante ser uma boa pessoa. Isso foi tudo para mim. Eu poderia estar aqui hoje chorando tá muito recente tudo, não, eu tô muito feliz, muito feliz, muito orgulhosa pela minha comunidade, que são pessoas do bem, não agradei todo mundo, nem Deus agradou, né, mas eles sabem que eu dei o meu melhor, o meu melhor, e eles foram a recompensa, eles disseram por mim, eu posso ter errado? Claro que eu errei, lógico que teve algum momento que eu errei, eu não sou perfeita, talvez magoei eu também, eu não sou perfeita. Pegou num dia assim. Disse, Lógico, <risos> claro, acontece, uhum. né? Ainda mais eu que sou, eu sou uma pessoa muito, eu sou... Muito verdadeira. Falo o que eu tenho pra é, falar, se não gosto, eu falo eu, mesmo. É, a gente vê que você é assim. Então, às vezes a gente depois pensa assim, putz, não devia ter falado, mas falei, né? Veio uhum. do meu coração, mas eu falei. Mas você se arrepende. Você é uma pessoa que vê, Isso. poxa, não, não devia ter falado tal coisa. Isso é importante para nós, porque a gente vai aprendendo... Admitir com os... o erro. O erro. Né? O pior é aquela pessoa que nunca admite o erro. Sempre maior, né? fica sempre no, no, no patamar melhor. Não, a gente tem erros. E, e, e a vida é um aprendizado constante. Você não, não nasceu sabendo. E você cada dia aprende mais coisas. Né? Deus ensina você tantas coisas nessa vida Nossa Sim. senhora, como ensina tá, você tá, Deus. Posso perguntar a tua idade? Né? Pode, eu tenho 49 Tá nova ainda, 49. e o que, que você pensa agora? Vai fazer mais alguma coisa? Hum, agora não, agora eu quero ficar com a minha <risos> família né? Agora eu quero ficar com eles não, Mas eu não sei não, do jeito que você ativa Eu não sei eu É acho... O meu marido sempre diz assim, quero ver aguentar a Adriana em casa Depois Pera. que se aposentar <risos> Vai começar lá mexer na hora. Mas a princípio não. A princípio... Vai não, dar uma ai, relaxada. bem tranquila. Quero curtir praia, descansar. A gente realizou um sonho de anos. Poupando um dinheirinho. A gente fez uma casa simples né, na praia. Mas bem gostosa, bem aconchegante. Ah, vai quero aproveitar com a minha família. Isso e quero aí. neto, né? Ainda estou na espera <risos> dos netos. Adri, e para a localidade? É, o que, que você queria aqui falar para todo mundo lá da Vencal do Saltinho? Que foi uma honra. Em primeiro lugar, foi uma honra ter sido professora, tantos anos ter sido gestora. É, esses alunos que são um pouquinho meus também, né, são meus filhos do coração, que a gente tem aquele amor por eles, é, que foi a maior alegria para mim ter trabalhado lá e ver o reconhecimento dessas pessoas boas que batalharam, que correram atrás, foram muitos. Claro que tem pessoas que deram a cara mais para bater, tem alguns que ficaram mais quietinhos, porque a gente cada sabe, um é, é a personalidade gente. de cada pessoa, mas o apoio, o apoio que eu recebi foi muito grande. Então, só tenho a agradecer. Agradecer. Agradecer muito. Agradecer a experiência de ter tido, de confiar os filhos né, para a minha pessoa e para a equipe. Só agradecimento. Então, Adri, muito obrigada por aceitar essa nossa entrevista aqui no programa na Catarina Show. A gente sempre divulga as histórias de uhum. mulheres, homens mafrenses que fizeram a diferença no nosso município, Mafra, Rio Negro, e você foi uma delas. Através da educação, você mostrou é, o teu grande trabalho, a tua grande dedicação, numa localidade aqui do interior de Mafra, Vencal do Saltinho... Que até por sinal eu gosto muito de ir lá, porque o povo conversa com todo mundo. Por todo mais que você é da cidade, né? você chega lá vai conversando, todo mundo uhum. vai conversando. É uma localidade assim que dá muito, muito, como é que a gente diz? Quando é Um acolhimento. É, um um né? E também o que tem pra falar, fala É verdade. <risos> eu Eu posso só mandar um abraço pro pode, meu esposo. Pode, então, tá. Né? Fica lindo. Pro Cláudio Mir, que é meu esposo, que é o meu parceirão pra tudo. Uhum. para tudo. Para os meus filhos, pro Kelvin, pra. pra para o Kelfi, para a Andressa, para a minha nora Neri, Nelly. Eu quero e ela, é eu... o um netinho. <risos> era o netinho, quero Nelly. Né? A Andressa ainda não. A Andressa só tem 16 é, anos. Não, ela ela não. tem namorado, Leandro, Cê muito foi. querido. Mas ela ainda não, tá cedo. Mas então, tá já, obrigada, Adri. Eu que agradeço de todo o meu coração. E desculpa aí uma brincadeira. Não, ótimo, é assim que tem que ser. <risos> né? É gostoso, senhora. É, a gente fala, fala bastante. <risos> mas então, tá Tajaya, muito obrigada e até a próxima semana.